Início da agência é algo bem peculiar, né, a, com relação à gestão. A gestão que eu vejo que a ANEL né, pra, é, tem praticado, né, desde o início, né, uma gestão pública moderna, né, voltada para os resultados. Foi observado, né, a gente construiu isso, né, no, desde o início. O organograma nosso, né, passou a ter somente duas instâncias decisórias. São as superintendências e a diretoria colegiada. Foi uma, foi uma mudança de, de gestão, vamos dizer assim, né? uma quebra de paradigma, que anteriormente no DENAI era uma, um organograma mais verti, é, vertical né? e passamos a ter um organograma mais é, horizontal. Uma mudança física, né? no visual, né? deixamos de ter mesas para termos né, as atuais estações de trabalho. Sim, além disso, é, o foco da agência, né, o ambiente institucional, é focado na qualidade né, da, das atividades desenvolvidas e os resultados né, é, alcançados foram mais, vamos dizer assim, transparentes. Isso é uma máxima da agência. Bem, é, acho que tem vários trabalhos ao longo desses 25 anos. Né? Vou ter passado é, em duas superintendências, numa concessão de, de distribuição de energia e atualmente estou na concessão de geração. Eu vou, eu vou apontar o trabalho feito na, na concessão de geração, que foi participar de um grupo de trabalho em 2019, onde é, a gente consolidou 11 normas que tratavam de é, central geradora eólica, fotovoltaica, térmica e de usinas hidrelétricas, é, transformando né, essas 11 em duas normas. Né? as atuais resoluções é, 875 e 876, de dois, ambas de 2020. Particularmente, eu, eu acho que essa missão que o surpreendente delegou a mim foi algo, né, juntamente, claro, com meus outros colegas, né, mas foi algo muito desafiador, né, de como a gente é, simplificar. É, e esse trabalho teve um benefício de da de gente deixar uma norma mais clara né para o entendimento do, dos agentes né, interessados em investir né no em empreendimentos de geração durou foi de 2019 a 2020 foi quer, quer dizer um ano um, um ano um ano foi esse trabalho período que eu estava na superintendência de gestão de estudos hidroenergéticos é e houve a necessidade, por iniciativa da diretoria, de unificar, né, e fundir com a superintendência de concessão de geração. É, claro, no início, toda a mudança nos, é, não tira a gente da zona de conforto. Porém, durante, ao longo dos meses, né, já na SCG, eu pude observar que nós tivemos uma otimização né, e, uh, e qualidade, e, e simplificação dos trabalhos que anteriormente eram realizados na SGH. Então, para mim foi muito marcante esse, essa, essa iniciativa da Diretoria Colegiada de unificar né, a SGG, SGH com a SCG. Mais enxutos e, e mais céleres né, nas respostas. Né? Demorávamos muito para aprovar um projeto. Né? e com isso a gente reduziu em muito o tempo. O que levava mais ou menos, sei lá, vamos supor, oito meses, passou a ser menos de quatro meses. Para, até em três meses já tínhamos é, vários projetos aprovados né? é, com, com essa mudança, né? Né? essa fusão da SGH com a SCG. Ah, como eu falei, eu, como eu já vim né? da superintendência de concessões de distribuição de energia, né, e a superintendência de concessão e geração, o, uma coisa que me chama muita atenção foi que no início nós tivemos que levantar a, é, atos, né, dados informações é, para formar o banco de dados né, das concessões, tanto da distribuição quanto da geração de energia. É, isso aí foi um trabalho, vamos dizer assim... É, exaustivo, né? durante mais ou menos três anos, né? de 90, 97 a 99, né? foi um trabalho bem exaustivo da nossa parte, porque estava até num processo de prorrogação das concessões nesse período, então tínhamos a urgência de levantar essas informações que tinha tudo em papel e tínhamos que transformar isso do papel para o recurso computacional. Né? No caso, antigamente era o Lotus 123 e depois migrou para o Excel. Você vê que foi um trabalho... Né? E eu diria também que ao longo desses 25 anos, aqui na agência, uma, uma evolução muito grande em termos de do aplicativos computacionais para facilitar o nosso trabalho até hoje dos Do, aplicativos de, de usar banco de dados e exatamente combinando aí na digitalização. Essa aí foi o ápice né, de, de, de facilitar que, que hoje né, nós temos essa facilidade de estarmos trabalhando é, em casa. Né, remoto. <risos> é, saudade, né? Eu, eu foco muito em pessoas. Né, é, dos colegas né, que é, em 2007, né, tiveram que sair da agência né, pelo, devido ao fim do, do contrato temporário. Então, muita gente que eu convivi né, não tem como compartilhar muitas das histórias né, e manter viva a memória né, naquele período, porque né, tiveram né, que sair da agência. Né? É, e, para finalizar, assim, algo marcante que eu diria, que me marcou em 2013, foi a visita técnica à usina binacional de Itaipu. Acho que essa aí foi um, algo que eu pude observar, né, a obra prima da nossa, da engenharia do nosso país, né? E para mim foi um marcante, única e inesquecível esta visita a Itaipu. Ah, se você quer quer visitar novamente, quer participar de uma visita técnica, ou visita mesmo mais é, restrita, com certeza. Eu acho, que é um, eu acho que todos nós, né, se tivermos a oportunidade, né, a gente que trabalha aqui na NEO foi uma visita mais é, aprofundada, né, uma visita técnica, podemos entrar em áreas que um visitante não pode, mas é, eu diria que qualquer um de nós podemos, é, é, vamos dizer assim, né, de marcar aí para conhecer as cataratas e a usina de Itaipu. Eu acho que vale a pena, assim, é inesquecível. <risos>